E aí galera, beleza de nada? Tá com vocês com mais um vídeo Primeiro recadinho aqui galera, já estou fazendo lives lá no Facebook Então se você quiser assistir, se você curte mods, a gente tá fazendo lives bem legais lá Explorando da melhor maneira os mods Então galera, segue a página lá, inclusive esse vídeo tá saindo na sexta-feira No sábado, amanhã eu vou fazer uma live provavelmente de manhã ou à tarde Mas se você seguir a página você vai ficar Ligado quando você receber a notificação, beleza? Então se você quiser assistir lives minhas de mods e futuramente já tá chegando a minha placa Vou gravar, vou fazer lives em co-op junto com o Cross, mano, vai ser bem legal Então, pra não perder, segue lá a página de Nata Gplay O negócio é o seguinte, é... vai ser o fim da saga das mansões Estamos aqui com o Michael dessa vez a gente vai mostrar a nova mansão sinistra do Michael aqui no... Mano, é como se fosse uma ilha, velho. O negócio é gigantesco e muito legal. Ó, eu tô com esse quadro aqui porque o acesso não é muito legal aqui, ó. Como vocês podem ver, dessa mansão. Mas, ó, essa que é a entrada dela. E eu vou... Mostrar tudinho, vou até rápido, porque ela é grande, né? Ó, olha esse, essa, essa área aqui, galera. Se você gosta de vídeo, de vídeo de mansões e tal, futuramente eu vou trazer uma live lá no Facebook só mostrando mansões, tipo as 10 mansões mais sinistras do GTA V. Ó, temos duas entradas, tem aquela garagem e essa garagem aqui, ó. Inclusive, acho que essa daqui é maior que a outra, mano. Acho que essa garagem, é, realmente, ó. Não, na verdade, é, teria, né? Mas a outra garagem também é bem da hora, mano. Então é o seguinte, olha a garagem que temos aqui. Tem essa garagem, a outra tem alguns carros que eu coloquei. Temos essa subida aqui, eu vou mostrar primeiramente a parte de baixo pra vocês. Ó, essa visão, o iatezinho ali, mano. O bagulho é sinistro, de magnata essa mansão, muito louca essa mansão, cara. Essa mansão aqui, tá meio Minecraft ali embaixo, né, ó. Parte verde ali, não parece? Minecraft. Aquelas, ca aquelas casas que os caras fazem. Vamos lá, galera. Vou tentar ir rápido aqui pra não demorar muito no vídeo. E tentar mostrar pra vocês todinha a mansão do Michael. que tem muito lugar, velho. Ó. Vamos ver que tem lugares. Ó, isso aqui é um quarto. Temos um setup. Olha o setup, mano. A mesa, que louca. Mesão, né, mano? Inclusive, ó. Mandei fazer um. Pra você estar vendo ali, ó Parte Vou colocar os action figures Já tô olhando pra comprar, meu amigo O bagulho é caro demais E eu vou mostrar eles lá no Instagram, tá, galera? Fazendo um unboxing quando chegar, né? Mas eu não vou comprar tudo de uma vez, não, mano Eu vou comprar... Tô vendo... Tô namorando um Thanos Da Iron Studio Não sei se vocês já viram Se você não, não, não viu Muito louco um Thanos, assim, ó Com aquela fada dupla dele pulando assim, a estátua bem louca é tem 33 centímetros vou colocar ela ali em cima Depo é Thanos pulando né depois eu vou pegar do, do, do Tony Stark, do, do Iron Man meio que tipo revidando assim, vai ficar bem louco ali então se você não segue no Instagram segue lá porque eu vou fazer um unbox lá. Olha a cozinha da casa, mano. A casa é grande demais, irmão. Olha isso aqui, cara. E vai ter que comprar um, esperar mais ou menos uns dois meses para comprar outro, porque infelizmente essas paradinhas são caras, mano. Tinha dois carros aqui, ele deve ter afundado. Com certeza que ele afundou, quer ver? Ó, ele caiu aqui, ah, lá aqui, ó. Eu não sei por que acontece isso, mano. Não sei porque que acontece isso. Ah, mas tá bom, velho. Paciência. Ó, então essa aqui é mais uma garagem. Tô mostrando aqui a parte total de baixo pra vocês. Né? Ó, tem essa parte aqui também. Gigantesca casa, mano. Olha esse banheiro, velho. Olha isso. A visão que tem da casa. A mansão, né? Mansão. Nossa, tem TV no banheiro, só pra você ter noção, mano. Já precisa ser uma casa dessa com TV no banheiro. Isso aqui é tipo uma... Olha a lareira ali, cara. A salinha. Temos aqui a parte da churrasqueira, né? americano gosta de churrasco. As parmeiras aí, ó. Eita! Nossa, caí, moleque. <risos> Levei o um tom, acidentei aqui na casa, mano. Caraca! Levei um chão ali, irmão. Então essa aqui é toda a parte de baixo da nossa nova mansão. Agora eu vou mostrar pra vocês La parteles derriba. Pra. para ver o que tem lá, né? Olhei aqui. Aqui é a garagem. Tá, vamos sair por aqui, ó. E a gente sobe aquela escadinha. Sobe aquela escadinha que Tava na primeira garagem. Olha isso aqui, velho. Parece um caixotão também, né? Vamos lá. Ó. Aqui tem uma, uma, uma escada. Que vai nos levar lá pra riba. Vai lá, Maico. Ó, esse aqui, esse carro aqui não, não afundou. É porque você sai de perto e dá esse bug, mano. Muito louco. Tem que spawnar dentro da parada. Esse aqui é o segundo andar. Então vamos olhar. Olha essa visão, meu parça. Olha o iatezinho ali, ó. iatezinho não, yatezão. eu ver aqui. Ah, academia ali embaixo. Entendi muito bem essa porta aí. Eu achei que ia ter uma sala gigante. Ali é de onde a gente veio, né? Beleza. Então a gente viu a direita... Olha, cara, que visão, mano, que visão crazy, irmão. Mais uma sala aqui. Aqui, deixa eu ver o que que tem. Dá pra descer e tem um, acho que é a parte da, da academia. É? Sala de jogos aqui, ó. Olha isso, cara. Fala aí, se não é top. Top demais, irmão. Muito louca. que é outro lareira. Ó, acaba se perdendo velho na casa. Casa gigante, mano. Mais uns quartos aqui pelo jeito. Ó. Vamos olhar aqui o que é um quarto. Abre. Tipo uma cozinha, uma sala. Maluco, tem quantas sala nessa nesse, nesse, nessa casa, mano. Olha isso. Olha, tem umas minas aí, ó. As minas aí. Tem muita sala, mano. Imagina um cara que tem uma casa dessa, velho. Deve se perder, velho. É possível. Tá enroscando, ó. Tem os, as luminárias tudinho. De noite acende os caramba, mano. Ó, mais uma sala. Oh, eu já entrei aqui, não né? já entrei? Já, já entrei aqui já. Essa porta aqui. Ah, não. É, mas eu fui pro mesmo lugar? Falando para vocês que eu tô perdido. Eu é igual. E, rapaz, buguei. Entrei ali. No fundo eu não fui. Eu fui. Olha isso, cara. Muito grande, irmão. Muito grande. Olha isso, cara. Caraca, galera. É... Simplesmente gigantesca, cara Uma casa dessa aqui na vida real, meu irmão Só os malucos de Hollywood que tem Ou jogador de futebol Ó, mais um, uma cozinha aqui Uma churrasqueira barra Eita, caímos de novo irmão. <risos> Ó, vou mostrar pra você aqui a área de lazer Dessa casa sinistra Temos aqui, ó Uma... Um guardinho pro pessoal pegar um sol temos a prainha O iate ali, ó Uma rampa aqui, velho Aqui é pra entrar os barcos, mano O que, que é isso? Dá é pra subir, ó É só um Farol, sei lá um... que isso, cara? Olha, trampolim <risos> Aê, ó, tem água, mano, na piscina, é o um trampolim ali, velho, é o um trampolim da piscina. Mano, show demais, cara, a casa. Vamos olhar aqui de cima pra ver a visão? Ó a visão, ó o iate. as, yes, é... Barzinho aqui, ó. Os helicópteros. Outro helicóptero aqui, ó. Será que tem saída aqui? Ó, pousou o helicóptero aqui, ó, já, o cara já pode descer, ó. Vamos ver onde ele sai. Ela pousa o helicóptero aqui. E desce nessa área. Galera, casa sensacional. Gigantesca. bilionária E é isso. Eu acho que eu não devo conseguir mostrar tudo não. Eu espero que sim. Porque ela é muito grande. Mas é isso aí, galera. Se você gosta de vídeo de, de mansões assim, deixa o seu like. É muito importante. Como eu disse, segue lá. No Instagram e também no Facebook para lives, certo? Fui!